Yeah, yeah, yeah, yeah. Assim, é a luz. Rá, rá. Tenho nostalgias pra compor. E o mundo inteiro pra rodar. Sabe, mandando enxergo mais curto. Mas a luz de Natal ainda vou no te brilhar. Sem simpatia, passar essas dólares. vida em rosca correndo atrás do malote, vambora. Samba pra vida, que a vida melhora. 38 oito cromado e as almas até chora. Cada ponteiro vocês comemoram. Manjos decaídos, a vida a Vai ser jogado pras cobras, é jogado pras cobras Tenta com can vai ser jogado uh -huh. Me rodei puta, hoje comemora a facada e meu flows, mas já até chorar você cena é uma merda nego se acham foda, Ouvinte, paitola, pai tola Roubei seu corolla, sua princesa é uma puta Só os otários disputa Tenho as cartas na mão, sigo travando minhas lutas Dias de luta, pouco dias de glória Os mano que se foram nós vivemos por vocês agora Grande luta, todo de glória. Vou viver com vocês. Espera uma entrada triunfal. Foda, tá perdido em teu herói, tá espuma na boca. S.O.S porra louca, Tá morrendo, mate, morra. Desse lado, né é manada. Sem propósito, se foi. Guerra sempre foi um bom negócio pra eles. E não vai se confundir. Se aqui tá muito fácil, Money sempre surge na lavagem de dinheiro. Almas são comprados só não deram teu preço. Puta treme a perna ó. Quando nasce, vivez num cubículo e já fumando crack. Ainda é embrião, um só dimensão na nave, até que bate. Legacy, pensa mesmo que é internos. Tudo que é bom estraga, tudo vira o que te mata. Vivências inesperadas, Ar, perto do sol. Se o conselho fosse bom, se afogava na ayahuasca. Aproveita e taca a Anjos e demônios fazem farra. A noite é longa e turma pros meninos. Confusão generalizada.